E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Tecno Dicas. No vídeo de hoje, nós traremos uma super dica para você que gosta de assistir desenhos animados online. E se você já está pensando que esse vídeo não vai ser útil para você porque não gosta dos desenhos atuais, fica tranquilo que o aplicativo que traremos tem desenhos da década de 30 até os dias atuais. E no vídeo eu vou mostrar para você como encontrar esses desenhos. Então se você ficou curioso, fica com a gente até o final do vídeo para não perder nenhuma dica. Vem comigo. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, já clica aí no botão de inscrever-se e ativa o sininho de notificações. E se você já for inscrito, não esquece de deixar o gostei e de contribuir nos comentários com dicas, sugestões, elogios ou críticas, ok? Então vamos lá para o aplicativo! O nome do app é Tela de Desenhos e vou deixar o passo a passo para download na descrição junto com o link do app. Mas acompanha o vídeo até o final para não ficar com dúvidas, mas mesmo depois de assistir o vídeo, se ficar com dúvidas, pode perguntar aqui nos comentários. E fica ligado que eu vou dar 4 dicas para te ajudar a tirar o máximo de proveito desse aplicativo. Essa é a tela inicial do app, onde você já encontra vários desenhos aleatórios. Só para você ter uma ideia de quantos desenhos legais tem nesse app, veja alguns dos que eu salvei como favoritos. São muitos desenhos bacanas, como As Aventuras de Tintim, Doug, Denis o Pimentinha, Cavalo de Fogo. Mib, o fantástico mundo de bob e muitos outros Ah, só para vocês entenderem eu nasci durante a década de 90 então esses são apenas alguns dos desenhos que passavam na tv aberta quando eu era criança mas como eu vou mostrar para vocês agora existem inúmeros outros desenhos antigos e atuais para facilitar para vocês nós vamos dar algumas dicas de como encontrar os desenhos que você está procurando e fica ligado na terceira dica que é a minha preferida número 1 um, a primeira é a mais simples e mais óbvia de todas que é clicando no ícone de pesquisa e digitando o nome do desenho que você quer assistir por exemplo digitando Scooby aparecem os desenhos do Scooby-Doo então você escolhe o desenho clicando no banner clica em assistir e escolhe o episódio do desenho selecionado depois clica em assistir episódio provavelmente vai aparecer uma propaganda antes de reproduzir mas você pode fechá-la imediatamente dica 2 a segunda forma de encontrar os desenhos é vindo nesse ícone de estrela com o nome TOP, onde são alistados os desenhos mais assistidos ou mais bem classificados. Dica 3. Esse terceiro método é o meu favorito. Você vem no seu canto esquerdo superior, clica no ícone onde tem três linhas, vai abrir um menu com algumas opções. Daí você vai escolher a opção Nostalgia por Ano. Onde você encontrará os desenhos organizados por ano. Facilitando muito para você escolher os seus desenhos favoritos. Dica 4. A quarta e última dica. É que você poderá favoritar os desenhos e encontrá-los depois na seção de favoritos da tela inicial. Mas e aí, você gostou da dica? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!